Olá, rapaziada, mais um diote no mundo começando pra vocês e hoje eu tô aqui com a Paula, minha esposa. Essa coisa é linda, essa coisa é maravilhosa e ela que vai falar o vídeo inteiro hoje. Ah, tá. Hoje é Eita. ela que vai fazer o vídeo. Não, eu vim dois. só ser o coadjuvante nós porque dois vamos falar. a gente vai falar do maior inferno que eu passei na nossa vida. na Austrália. Nós passamos, drama. né? Foi horrível. Nossa, que drama. Foi horrível. Não, foi, foi horrível. Uma coisa que eu não recomendo nem pro meu pior inimigo. Foi horrível. Foi é muito dramático. Vamos falar sobre a prova do IELTS hoje. Fica comigo e check it out. A gente fez a prova do IELTS ano passado, em. junho? Em junho, foi em junho. É, a gente fez a prova no ano passado e a gente acabou não fazendo. O que, que tá acontecendo? Enquanto, enquanto a Paula vai falar sobre esse, esse assunto chato, a Cis <risos> assim vai ficar dançando aqui com você. <risos> que bonitinha. Oh, amor. Então, o que é o IELTS? É o International, International Language, Language. English of English. Não, ixi, tá tudo errado. International English Language Testing Systems. Exatamente. Olha que assim. é uma prova que basicamente mede a sua proficiência em inglês. Ela é dividida em quatro partes, então tem. <risos> oh, falou do IELTS, ela tá até. <risos> uh... Sim, calma, calma. <risos> A prova é dividida em quatro partes. Para, larga o cachorro. <risos> o cachorro não vai falar sobre o vai, Fala. A prova é dividida em quatro partes. Então, tem o listening, reading, writing e speaking. speaking. E é uma prova que serve tanto para você entrar na faculdade, numa faculdade no exterior, ou para você usar para qualquer programa de imigração. E ela é válida é, basicamente para Austrália, Canadá, Reino Unido, Nova Zelândia provavelmente outros Irlanda. países que falam inglês também. Normalmente, todas as faculdades aceitam o IELTS, e existem duas versões. O IELTS Academic, que é exatamente para quem vai fazer faculdade, e o IELTS General, que normalmente é para você usar para processos de imigração ou, às vezes, alguma coisa de emprego, alguém que precisa comprovar inglês para arrumar um emprego no exterior. Assim como Cambridge. É, existem vários né? testes. Existem vários existem testes, vários né? testes né? especificamente, são os pontos do IELTS, mas existem vários testes que você pode fazer dependendo do fim que você quer que seu teste te leve. É, né? no normalmente você pode escolher outros testes se você vai fazer um processo migratório, mas o IELTS é meio que um, um teste que aceita em todos os lugares, então acaba compensando. Você não precisa fazer a prova no exterior, eles também aplicam a prova aqui no Brasil, então é, a gente fez na Austrália, mas você pode fazer a prova praticamente em qualquer lugar do mundo, todo o país tem ali alguém que aplica a prova. E quanto custa essa prova do IELTS? Caro. Caro, caro quanto? Nós pagamos 330 dólares australianos. Australianos. Lembrar? E aí cada país meio que vai ter essa conversão. Aqui no Brasil eram uns 900 e poucos reais. Caro. Quase mil reais para fazer a prova. E existe a opção de caso você não tenha gostado da sua nota, você pode pedir uma revisão de mais 175. 175 e foi o que a gente fez com essa revisão, a gente pagou 185 dólares para poder rever a nossa nota, porque a gente tinha que tirar tudo acima de 7, nós conseguimos fazer isso, porém, a nossa parte do writing foi de 6,5. E a gente ficou bastante chateado com isso, nós mandamos a, a prova para eles, pagamos essa taxa, eles devolveram a prova e falaram, não, é isso mesmo, é 6,5. É isso mesmo aí, essa nota aí mesmo, obrigada aí pelos seus 170 dólares. É, obrigada por pagar 175 dólares Se a mais. Se eles corrigem a sua prova e ela volta com a nota diferente, eles te devolvem o... É. Então, obviamente, nunca vai vir com a nota corrigida, né? Pode ser que seja, pode ser que não. O que eu acho importante falar sobre o IELTS é que não é uma prova especificamente de inglês. Apesar de ser uma prova de inglês, ela é uma prova muito Já. específica. É uma prova de alemão. É muito específica. É, e você precisa conhecer a estrutura da prova. Ela é uma prova cheia de pegadinhas. Cheia de detalhes e se você não conhecer a prova, não adianta você só chegar lá e querer fazer, né? Por exemplo, fala inglês, vou chegar e fazer a prova. Não é bem assim que não funciona. Não é bem assim que funciona, porque você precisa saber como vai ser a prova. Então o IELTS é uma prova de IELTS, não uma prova de inglês. Não necessariamente você falando inglês, tanto que muitos nativos em inglês não tiram notas boas no IELTS. Exato. As notas vão de. tem zero? Acho que não tem zero, né? Ah, é muito difícil zerar pra é, né? A nota vai de 1 a 9, mas assim, ninguém tira 9. Vamos já deixar claro é, que é, é uma nota assim é uma nota asiática inalcançável, apenas alguns asiáticos talvez tenham tirado, nem quem é, é fluente na língua. Vai tirar 9. Então, então não fique chateado se você tirar tipo 7, 7,5. 7 é oito. uma nota muito boa. O importante do IELTS é você tirar a nota que você precisa para o fim que você precisa. No Exatamente. caso, a gente fala de tudo acima de 7 para poder fazer a imigração direta para o Canadá. E aí, a gente não tirou e eu não quis fazer a prova de novo e a gente fez todo aquele esquema que vocês viram nesse vídeo aqui, ó. É, que tem o um vídeo sobre o visto da, da empresa, que basicamente a gente seguiu por esse caminho, porque a gente não conseguiu lá do artista. Não conseguiu nada do ar Eu falei, não vou fazer essa <risos> prova de novo. <risos> <risos> Você tá traumatizando as pessoas antes delas fazerem a prova. Não, não fiquem dramatizados. Vai lá e tira essas provas com o que é, Não fiquem dramatizado então. A maioria das universidades vai pedir ali 5,5, 6. Muito difícil eles pedirem acima disso, só se for, assim, medicina, não, e meio, engenharia. Sete. É, pode ser que eles peçam ali um seis e meio, mas é difícil. É, a maioria é vai pedir ali seis. Assim. É, então não, não se desespere. Um 6 é uma nota muito tranquila Tranquilo, de bem. tirar. Sim. Basicamente a prova, ela, ela foca no seu equilíbrio emocional, porque você tem uma hora para fazer cada parte da prova. No nosso caso a gente fez o speaking, né, que é a parte que você fala... É, eles vão testar quão bem você fala. A gente fez um speaking num dia separado, então a gente foi no lugar conversar com uma pessoa... 20 minutos, né? de entrevista. De entrevista. Mais ou menos 20 minutos de entrevista. É, e o resto da prova, que é escrita, a gente fez em outro dia, foi um sábado. Ele ocupa, assim, praticamente o seu dia inteiro, porque é muito estressante. É, hoje em dia já existe a opção de você fazer a prova no computador não a parte do, do speaking, mas a parte do, da, da redação, você consegue fazer é hoje em melhor. dia no computador, que eu acho muito melhor, porque me atrapalhou muito fazer a prova na mão, eu não tenho costume de escrever mais, desde, sei lá, da quinta série. Tô começando pela redação, pra mim é a parte mais difícil, porque você tem que escrever na mão, e essa, né, como eu acabei de comentar, eu não tenho costume de escrever na mão, são duas redações. Normalmente a primeira redação é a parte mais fácil, a segunda redação é a redação que tem mais de 200 palavras, 250 palavras, então essa é a parte mais difícil da prova pra mim. Essa é a parte que se eu tivesse que dar uma dica pra alguém que vai fazer a prova, é foque em estudar para a redação, porque a redação é a parte mais difícil. Por quê? O listening e o reading, né, que é a parte que vai testar é, quando você escuta... E... Sua, audição? sua audição. Sua audição, né, quando você escuta. É, o, o, enfim, o listening e o reading são as partes mais fáceis da prova, na minha opinião. Você também achou mais fácil? Sim. é Porque Isso. basicamente não tem pra onde você fugir. Você vai estar tá ali com a folha na sua frente, com as respostas, algumas coisas pra completar. Tem muitas pegadinhas, muitas. Então você tem que ficar sempre prestando atenção porque eles vão te induzir ao erro. O tempo todo a prova te induz ao erro, você tem que ficar muito esperto. Mas querendo ou não, essas duas partes são as mais fáceis. O listening e o reading são as partes mais fáceis, então eu não focaria tanto... Em estudar nessas duas partes. É importante você fazer simulados, mas para mim essa não é a parte que realmente vai te dar problema. O que vai te dar problema é a redação, porque você tá ali, você tem que tirar as palavras e escrever. E para algumas pessoas é muito difícil uhum. é, organizar o texto. Não é só escrever, né? É fazer a, a estrutura da redação. É pior do que o Enem, assim. Bem pior do que o Enem. É chato, é bem chato. É, a, a redação em si é bem chata. Ela tem palavras específicas que você tem que usar. Se você não usar. É, você não pode usar palavras simples, como, por exemplo, good, bad. É. Você tem que usar palavras mais interessantes. The é. World Cup was good. Não, não pode Vai ser. Vai baixa. Exatamente, você tem que sempre ficar pensando. Ah, essa palavra que é muito básica. É, você tem que usar uma palavra tipo, um, um pouco sei mais lá, difícil. World Cup was to me, was é. joyful. Você não pode falar, oh. por exemplo, que uma coisa foi. Difficult. Você tem que falar que foi challenge. Né? challenge Sei né? lá, você tem que usar palavras mais, entendeu? Mais rebuscadas. Exatamente. E essa é a parte que, pra mim, é muito difícil. Porque isso é o seu vocabulário. Então, se você não tem um bom vocabulário, meio que não tem o que fazer, né? Não, não, vai, não vai sair ali na hora. Não tem, não tem milagre. E o speaking, também, eu acho que não tem muito o que fazer. Se você fala inglês, basicamente, você vai chegar lá e vai responder as perguntas. Então... É, nada de... Uh... Ah, ah, ah, <risos> Basicamente não, eles não, não vão avaliar o seu sotaque Não é uma coisa que eles estão prestando atenção Eles vão, eles avaliar, vão avaliar a fluidez é, do seu inglês É se você consegue levar a conversa De um jeito que, que não fique toda hora travando Entendeu? Esse daqui, ele teve muita sorte com a prova dele do speaking. Acho que você pode contar a sua experiência. Eu tirei o que meia. Né? É, mas você pode falar a sua experiência com o speaking. Não, é que no meu speaking foi bem tranquilo, porque a gente entrou na sala e aí veio uma... Sabe aquelas velhinha fofa? Veinha fofa, tipo a, avó. Tipo, a, a avó que faz biscoito pros netos. Veinha, é, a Aí avó. ela chamando as pessoas, e eu virei e falei, falei pra Paula, falei, meu, essa, essa vai ser a minha entrevistadora. Essa vai ser a minha entrevistadora. Ela falou, vai nada, vai pegar o cara uma cuzão. Eu falei, não vou. Deu 10 minutos, chegou a velhinha Tiago! Tiago! Mr. Thiago Aí eu Vem cá, vó. Vem, vó. Vamos, vamos falar, vó. Vamos falar. E a avó saiu perguntando sobre viagem. Saiu perguntando quem era meu ídolo. Aí eu falei pra ela que era o Lula. E comecei a falar um monte sobre o Lula. A véia até ficou trocando mais ideia comigo depois da entrevista. Ela, ela, do que o tempo da prova. Do que o tempo da, que da... Ela parou a, a prova tiazinha. e ainda ficou... Ah, você fala muito bem, não sei ah, Ele falou até do Pablo Escobar. Falei até do Pablo Escobar com a tiazinha. Falou muito de Marcos. Muito falou bom. De... Falei de Netflix, falei um monte de coisa. Foi, foi muito boa a minha prova. Essa parte, o speaking, é, existe uma, uma estrutura né, que ele vai seguir. A primeira parte vai ser perguntas mais pessoais. Depois ele vai entrar... Em temas mais específicos Tem um que ele vai te dar um minuto pra você te, é, Anotar sobre um tema e aí você vai ter que Falar sobre esse tema sem parar por Três minutos, não é mesmo? Três minutos, é, é Essa parte é um pouquinho Acho mais fez. difícil é, Então assim, mas basicamente Se você fala inglês, você consegue se virar Nessa parte, você não precisa necessariamente Você tem que seguir ali o tema, óbvio mas se você não sabe muito bem falar daquele tema Você pode dar um jeito de falar sobre algo parecido Você só precisa mostrar que você sabe falar inglês Isso. Então, basicamente a, a dica que eu dou para qualquer pessoa que for fazer o IELTS É focar na redação, que é a parte mais difícil Sim. Você vai ter que fazer muitas redações você vai ter que escrever muito para escrever muito, você tem que ler muito Porque você tem que treinar né o seu cérebro a, com o vocabulário Você tem que ler muita coisa acadêmica né? Então, leia sites é, de notícias, sei lá, o The New York Times. Você tem que ler umas coisas assim um pouco mais... Um pouco, um pouco mais parrudo. Já. É, exatamente. Ah. Para você poder saber ali o que, que você vai escrever. E você tem que estar por dentro dos acontecimentos recentes. Porque a redação sempre é sobre o que eles chamam de current affairs. Então, é. por exemplo... É, imigração, como agora, né, com esse negócio do Trump, é um, um assunto que tá sendo falado no mundo. Eles vão colocar algum assunto que tá em destaque. Vai ser alguma é, coisa mundo desse mundo tipo. Não vão ficar ligado nas notícias também. Pra, pra você saber, saber o, o vocabulário que vai usar. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, você vai fazer a prova. Dá um like aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Se você já fez a prova do Ayves também, comenta da sua experiência aqui embaixo, beleza? Um beijo de ótimo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.